Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nessa edição. Trabalhadores resgatados e pessoas em situação de vulnerabilidade ao trabalho análogo à escravidão em Mato Grosso concluem curso de qualificação profissional. Esperamos que no ano que vem essa parceria com as demais instituições continue para que o projeto continue tendo êxito. No estúdio, a entrevistada é a presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, desembargadora Elinei Veloso, que encerra sua gestão à frente da instituição neste mês. Confira ainda outras notícias no quadro Decisão e o Giro da Semana. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista.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 39 trabalhadores, alguns vítimas, outros em situação de vulnerabilidade ao trabalho análogo ao escravo em Mato Grosso, fizeram cursos profissionalizantes de culinária e operador de máquinas,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 com destinações para custear mesmo o projeto, que envolve um valor alto. No quadro Decisão, acompanhe mais um caso julgado na Justiça do Trabalho com a repórter Sinara Álvares. Hoje a gente traz uma decisão da Justiça do Trabalho de Mato Grosso importante para empresas e trabalhadoras que estão amamentando.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 Desembargadora Elinei Veloso termina sua gestão no fim deste mês. A magistrada faz um balanço dos últimos dois anos que esteve à frente da instituição. A entrevista é no próximo bloco. A gente volta já.